Eu tenho oito meses morando no Brasil, Sou hoje vamos testar que é bom é meu português. Fala galera do YouTube, como vão vocês? Esse vídeo vai ser em português, não em inglês, nada de inglês. Hoje nós vamos testar como será, se a Denise me conhece ou não. Vou fazer, não sei, umas perguntas para ela. Vamos testar ela, vamos? Oi gente, hoje vou falar com vocês. Gringa falando português, olha que beleza. <risos> Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu celular. Vamos lá, a primeira pergunta: qual é meu filme favorito? Essa é difícil, não é fácil não. Nem eu... Three Days Later. Nem eu sei direito? Você não tem filme. Ah, Lion King. Yeah, o Rei Leão. Rei é. hey Leão. Com que eu gasto meu dinheiro? Steam. Steam. <risos> não. Uh, não, comida. Comida e acho. aluguel, né? Bem, é provável. Com quantos anos foi meu primeiro beijo? Ah, Não foi com você, claro. Dez e 8? E yeah. é 17, 18... Antes dos 18, o Lucas era muito gordinho e não tinha não, atenção eu... das meninas Não, eu era, eu era só um pouquinho gordinho Como nos conhecemos? Nossa, errar isso aí eu tenho que... Caminhando na rua de noite num alfa noturno. <risos> Como? Alfa noturno. Mas de mim em português uma casa noturna? Casa noturna auto noturna um carro noturno <risos> Qual foi o destino da nossa primeira viagem juntos? É... Qual? Paraguai Não <risos> não tínhamos um viagem juntos, ainda Sim. não tem Houston? Não Foz? Não Foi Gramado, burra ah, não lembra de nada Não, eu já esqueci dele. Oh meu Deus Você lembra do que eu vestia no primeiro encontro? Não era muito escuro e eu estava bêbada e não prestei muita atenção para a roupa de você Eu também, eu lembro só da sua... não posso falar Só você Ele só lembra o que eu vesti porque tinha visto uma foto no Facebook do... desse uh -huh. dia Se não, você não lembraria <gasps> Você se lembra da primeira vez que transamos? <risos> não Não Essas coisas não se falam No YouTube se tivesse que deixar tudo para trás e levar apenas cinco coisas comigo, o que eu levaria? Cinco coisas: meu laptop, meu fone, meu bebê. Denise, o celular. <risos> Lucas e comida. Ah, eu falaria: o celular, você, o bebê, comida. E um você pouco só de falou dinheiro. o que eu falei. Um pouco de dinheiro, você não falou dinheiro. É o principal. Qual é o meu maior medo? Vamos ver se você sabe. De você? É. Agulhas. Também tem mais um. Ah, alturas. Meia. Yeah. Voar de avião. É. <risos> é. Eu tenho muito medo de voar de avião. Mas a gente tem que enfrentar, né? Fazer o quê? Eu acredito em alma gêmea. Alma gêmea? Não não acredito nisso. Não. Que isso? A ah, soul, uh, soulmate. Ah. Do you believe in soulmate? You don't believe in soulmate? Não. You're not my soulmate. you don't... Como você, não. Você não gosta das coisas que eu gosto? A maioria das coisas. Mas somem nada a ver com gostar as mesmas coisas. O que é, é relação. Ela vai explicar agora em português o que, tá que é alma gêmea. está falando do relacionamento com uma pessoa que você olha para a primeira vez e fica louco, enamorado. Não, não acredito nisso. Não acredito em alma gêmea, só isso. Ah, essa é boa. Depois de quanto tempo de relacionamento você conheceu minha família? Uh. Responde em português. Quando você veio pela primeira vez para o Brasil? É, acho que foi oito, sete ou oito meses, mas Lucas demorou mais tempo. Acho que dois anos. É claro que não. É... Para conhecer a tua mãe? Sim. Claro que não. Um ano? Um ano, porém. Né? É muito tempo. Não foi fácil. O que você acha que podemos melhorar em nossa relação? Como não sei. se fala time management? Ah, melhorar o Three days later. Uh, Come on, Brazil! Como que você esqueceu como... sua língua? Exact time management é... Time, uh, manejamento, planejamento é, do tempo. É, planejar o tempo melhor. Porque eu trabalho eu o dia todo. Trabalha todo dia, joga toda noite. Não, às vezes so, é... Como você descreve, me descreve para outras pessoas? Você fala que? Brava e baixinha. <risos> você fala isso? Sim. Para quem? <risos> Quando. ah oh, às vezes me perguntam oh, ela, como ela, ela, é, ela é baixinha, né? É, e bem brava. <risos> eu falo dele de que ele é muito tímido tímido e não gosta de falar inglês. Porque é a verdade. Quando ele ah. está com. Quando ele não está no Brasil, ele não fala. Yeah, não because... gosta de falar. Oh, well, I, Ou fala falo, muito baixo. se vai ordenar. Ordenar? Comida. Eu quero. roteiro. Número 1. Invertido, não. Só fala um like número, todos. não gosto de falar. One. Você já viveu uma força de fim de relacionamento? O Que é isso? In your bed because you finished your uh, relationship. Like depressed? Yeah. Não, eu sempre terminei com alegria. <risos> Acredita em destino? Não. Sim, é destino Você sim. Você falou que não. Alma gêmea é assim, Não, destino sim. uma gêmea é a mesma coisa que destino. Não. Não. É, tá relacionado, mas... Se vocês gostarem do vídeo, dê um like e se inscrevam aí no canal abaixo do seu link também. Tá bom, gente. Muito obrigado por assistir este filme... filme? Filme? <risos> vídeo. Vídeo, vídeo, E se vocês gostaram do meu português, deixem um comentário, comentário. comentário falando, porque eu preciso saber. Comenta o que vocês acharam do português tá? Do meu português, ok Tchau, gente Tchau, galera, um abraço, até mais